Na África e também na Índia Muito obrigado por ter dado play Ah, já vamos começar Oi, tudo bem? Eu me chamo Guilherme Burjac e este é o Leitura Compartilhada, Oração do Dia. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui comigo todas as manhãs, você que está aqui. Você que está assistindo pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É muito importante que você se inscreva e sinalize a sua presença aqui também entre nós. Se você não sabe, nós temos uma lista do WhatsApp uma lista em que nós fazemos a transmissão de todos os nossos estudos, de tudo aquilo que nós produzimos aqui. Isso é para servir sua vida, sua casa, sua igreja. Muito obrigado por sua presença. Hoje, batismo de mortos. Como é isso, Burjac? Batismo de mortos? É texto difícil, complicado, mas nós vamos nele. 1 Coríntios, capítulo... 15, versículo 29 em diante, essa é a nossa leitura compartilhada de hoje, nossa leitura compartilhada de hoje, que coisa, hein, que coisa, que coisa, vamos lá. Mas antes de seguir, se você chegou até aqui e está in, tá indo embora, antes de ir embora, deixa eu dizer uma coisa para você, eu preciso que você sinalize que você passou por aqui. Você pode, pelo menos, curtir o canal, curtir aí o vídeo, que já é um grande uma, uma oferta que você deixa aqui para este missionário que produz conteúdos digitais. Muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos, então, à leitura compartilhada compartilhar a oração do dia. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 29 em diante. Seguimos, então... Terminando o capítulo 15, quase terminando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos então, em nome do Senhor Jesus, seguimos em frente. Obrigado pela sua presença, todos que estão deixando suas mensagens no chat, é muito importante sinalizar sua presença aqui, aperta o joinha com força, como diz alguns, é, alguns é, influencers que o meu filho vê, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Paulo então escreve a igreja e diz, E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batismo em favor dos que já morreram? E nós, por que arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo o meu orgulho daquilo que Cristo Jesus nosso Senhor fez em vocês. E se não haverá a ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras? Isto é, aquela gente de Éfeso se não a ressurreição comamos e bebamos porque amanhã morreremos não se deixe enganar pelos que não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas pois as más companhias corrompem o um bom caráter pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus que coisa alguém pode perguntar como os mortos ressuscitarão que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas, a semente só cresce e se transforma em planta depois que morre, e aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta, então Deus lhe dá um novo corpo, como ele quer, um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente da mesma forma. Há tipos diferentes de carne, um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para aves e outros para peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória umas das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. Olha só. Ressuscitará em glória. E é enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano, mas ressuscitará como corpo espiritual, pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como um homem terreno, e os que são do céu são como um homem celestial.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 por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Vamos seguindo então aqui, vamos aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. cadê você? Deixa eu fechar isso aqui, deixa eu fechar isso aqui também, deixa eu fechar isso outro aqui, esse outro também que parece que tá comendo banda, e comendo memória aqui, tá atrapalhando tudo. Atrapalhando tudo. Olha o tanto de coisa aberta aqui, seu Guilherme. Vamos fechando aqui também. OK, OK, OK. Creio que agora vai ficar mais sussa a transmissão aqui para vocês. Então vamos lá. Primeiro, ressurreição dos mortos, né? o batismo de mortos. Vamos falar sobre o batismo de mortos. Bom, esse é um texto complicado, ponto. Os comentaristas não fecham questão sobre ele. Todo mundo vai nesse texto, dá uma olhada, investiga alguma coisa, volta com alguma notícia, e depois diz, olha, esse texto é muito difícil, muito complicado. Bom, eu... eu eu, particularmente, entendo esse texto, e aí você pode refutar, trazer outros autores, pode pensar outras coisas, isso é direito seu. Mas a minha percepção desse texto é que Paulo está dizendo, olha, é, no que vocês estão fazendo, eu não estou dizendo que está certo. Mas, vem cá, não tem lógica vocês terem um comportamento assim, sendo que vocês creem diferente. Ou seja, entre vocês, há pessoas que estão ensinando que não há, que não há é, ressurreição. Então, por que que vocês, cargas d'água, vocês têm esse rito estranho, esquisito, de se batizar ou batizar em nome dos mortos? Que é isso mais ou menos que o texto está dizendo aqui. Então, Paulo não está legitimando essa ação. Paulo não está dizendo que ela é correta. Ah, acabou de entrar aqui uma visitante nuca no... É a Caramelo. A Caramelo acabou de entrar aqui no estúdio. Não é uma... Não é uma coisa que ele está dizendo que é para fazer. Não é uma coisa que ele está dizendo. Não, ele está ensinando a igreja a fazer. Isso todos os comentaristas estão de acordo, porque isso historicamente teologicamente não encontra amparo no restante do texto bíblico, nem na história da igreja, nem na história dos cristianismos que a gente vê por aí, é, ao longo dos séculos. Então... A melhor interpretação aqui é que Paulo está dizendo, olha, vocês são tão incoerentes que aquilo que vocês estão fazendo não bate com aquilo que vocês estão falando. Então não tem lógica, Paulo não está legitimando, mas está dizendo, olha, o que vocês estão fazendo é uma coisa meio estranha. Uma outra coisa que Paulo coloca aqui no texto, que eu acho importante trazer para você nessa manhã, é que quando ele fala sobre o corpo que receberemos, bom, o corpo é corpo. O corpo é corpo. Eu vou ter que interromper aqui um pouquinho, dar uma pausa. Deixa eu dar uma pausa aqui. Era só um pouquinho. Só um pouquinho. Deixa eu só fechar a porta aqui um pouquinho. Pera aí, já volto. E aí, você me viu? Opa, andando de rodinhas. Cheguei outra vez. Aqui estou outra vez. Não deu para interromper o vídeo, vamos seguindo em frente, segue em frente, segue em frente, segue em frente. Fechando a porta porque a minha cachorrinha abriu a porta aqui porque ela gosta de ver se eu tô bem. É isso que ela vive. Você tá bem? Eu tô bem, então eu vou embora. Aí ela foi embora. <risos> então, o que Paulo tá dizendo é que este corpo que nós receberemos, o um novo corpo que receberemos, ele não é igual a este corpo no sentido de... É, na sua fonte, né? A fonte, é, a fonte é uma outra fonte de vida, a fonte de vida que receberemos é a fonte que provém do céu, a fonte espiritual, isso não significa que seremos como fantasmas, não, o que ele está dizendo é que este corpo que ainda herda, tem herança de Adão, e por isso nós adoecemos, por isso nós passamos dificuldades com este corpo, temos doenças crônicas, temos deficiências é, de formação, congênitas, essas coisas todas, porque nós herdamos isso de Adão e Adão gerou a gente depois do pecado. Então é isso. Não tem jeito, mas esse novo corpo, quer dizer, quando ele deita a terra com uma semente, quando ele volta, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que esta volta, esta volta muda tudo. E quando esta volta acontece, ela vem com uma nova fonte. E essa nova fonte é, graças a Deus, deixa eu só ver se o close ficou legal aqui. É, graças a Deus, essa nova fonte, graças a Deus, é uma fonte que nos dá é, condições de sermos pessoas melhores, não no sentido de melhores só no caráter, mas melhores no sentido de que o nosso corpo não apodrecerá nunca mais. Será eterno. Quando o apóstolo Paulo fala sobre glória aqui no texto, o que ele quer dizer é luz. Luz, câmera, ação. É isso que ele quer dizer. Quer dizer luz. Que tipo de luz nós temos? Que tipo de luz... Nós temos. É isso. Poxa vida, temos mais coisas para dizer aqui, mas eu gostaria muito de orar. Queria agradecer a você. Esses, de, hoje, tanto hoje como amanhã, o Leitura Compartilhada será gravado. Então, temos é, o dia de hoje, nós temos um compromisso no dia de hoje. E amanhã, que dia, né? Amanhã nós iremos é, é, levar... Assinar o contrato da nova moradia da minha filha. Minha filha vai morar fora de casa. Ai, minha filha vai morar fora de casa. Amanhã nós vamos assinar o contrato da sua nova casa. E eu oro, peço ao Senhor que nos dê é, condições emocionais para lidar com a ausência dela nesse tempo que ela está indo fazer a faculdade, e também recursos para poder custear suas despesas numa outra cidade. Estamos pleiteando uma bolsa de estudos para ela, então ore ore para que aqueles que tentam atrapalhar a nossa vida, né, os seres espirituais do inferno, Ore repreendendo, pedindo para que o Senhor nos guarde com seus anjos e que toda a documentação necessária para a bolsa não, não extravie, não tenha má interpretação e dê tudo certo para a gente conseguir essa bolsa para ela, para ela poder estudar na universidade. Assim que é o que nós pedimos ao Senhor, né, para que Ele nos ajude a custear as despesas dela. Ela tá está indo morar cento e poucos quilômetros daqui, então é, é isso. Então, é, hoje nós estamos recebendo um, temos um compromisso hoje amanhã é, teremos um outro compromisso, então eu vou gravar os dois episódios, então amanhã provavelmente também faremos esta apresentação gravada, se você está acostumado a me ver no Instagram obrigado, continue me vendo então hoje e amanhã o Instagram, nós não estaremos fazendo transmissão ao vivo, vai ser transmissão somente aqui no Youtube, vamos orar então vamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos de oração. Agradecemos ao Senhor Jesus pela vida do Arthur, que deu alta e está em, em, com seus pais lá em Assis, com o pastor Ari e a Carol. O Ari toma, é, é empossado como pastor da igreja esse final de semana, de, a segunda IP de Assis, a igreja que é também uma parceira, uma nossa aqui no Ministério. Muito obrigado aos presbíteros, à comissão de missões da Igreja Presbiteriana Independente, a Segunda Igreja Presbiteriana Independente de Assis, que é uma igreja onde o pastor Tiago Meneghete e <risos> é, um, é um servo de Deus, um amigo. São grandes amigos. Obrigado pela oportunidade que vocês me dão de servir a vida de vocês. Vamos orar? Agradecendo a Deus por tudo que está acontecendo. Senhor, muito obrigado por ser o nosso pai. E obrigado pela ressurreição, porque a ressurreição nos garante que não devemos nos preocupar com os dias de hoje, mais ainda, viver uma vida de santificação, sem nos entregarmos aos últimos dias de nossa vida, assim como os gladiadores que bebiam <risos> e comiam como se fosse a última refeição de suas vidas, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, não é assim. Não é assim a nossa história. Nós não vamos assim, a gente não vive assim. A gente pode viver uma vida de santidade. Por isso quero colocar, Senhor, a minha vida, a vida dos meus irmãos diante do Senhor por isso. Guarda-nos, Senhor, guarda-nos em nome de Jesus. Guarda-nos. Agradecemos pela vida do Arthur, da Sofia, do Lucílio, de tantos outros, Senhor, que estão agora lutando contra a enfermidade. Guarda-nos, Senhor. Protege-nos. Peço por minha casa, por minha família, Peço pelo todo o processo da Universidade da Ana Laura, onde ela vai estudar. Nos ajude, Senhor, a fazer a coisa certa, do jeito certo. Facilita as documentações, coloca as pessoas certas do nosso lado. Não nos deixe, Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe, Senhor, em nome de Jesus, cair na mão das pessoas más, das pessoas ruins, que não gostam de estrangeiros. Se Senhor, que nenhuma documentação nossa passe pela mão de pessoas assim, Oh, Deus, há pessoas assim aqui na Espanha, infelizmente, um povo bom, um povo agradável, mas infelizmente, como em todos os países, em todos os lugares, encontramos pessoas, Senhor, que odeiam estrangeiros. Então, em nome de Jesus, guarda-nos essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém, amém, amém. Acabou a câmera, vamos lá, aqui, aqui, aqui, voltei. <risos> Ô oh, irmãos, Deus te abençoe, obrigado por ter chegado até aqui, ficou um pouquinho sem, sem câmera, você estava de olho fechado, então ficou tranquilo, Deus te abençoe, eu quero agradecer a você que chega ao final das nossas transmissões, sabe, você é um dos poucos, 30 e poucos por cento das pessoas chegam ao final de uma transmissão ao vivo, as minhas transmissões ao vivo, você é um desses, muito obrigado, mas já que você chegou aqui, eu quero te fazer um pedido, você pode, por favor, curtir esse vídeo agora. Outra coisa, você pode ajudar a indicar esse canal para outras pessoas. Eu gostaria muito de chegarmos a 5 mil pessoas inscritas nesse canal até dezembro. É um grande desafio, porque teremos que dobrar o número de assinantes. Mas se você pegar e indicar é, esse canal para três amigos, três pessoas que você conhece, nós vamos chegar lá. Deus te abençoe. Muito obrigado.